Bem galera, é mais bem-vindo mais uma vez ao canal Trucos de Loteria. E hoje nesse vídeo é, eu vou explicar para vocês algo que é bastante fundamental para Loto Fácil a pedido de um aluna do meu curso Loto Fácil sem coluna, que me, que me pediu para desenvolver um e-book é, falando sobre filtros. É, muitas muitas pessoas é, Já viu falar muito em filtros Mas muitas pessoas não sabem Não entendem o que é isso Certo? E essa minha aluna de, do, do meu curso Loto Fácil Sem Coluna Ela é, Apesar do meu material Conter né, Todas as informações necessárias é, Sobre filtros Ela Quis, né, que eu produzisse um vídeo mais específico e eu resolvi é, fazer um vídeo específico para todos, ou seja, eu estou aí liberando uma aula gratuita que faz parte do meu treinamento também chamado Loto Fácil sem Coluna. Se você tiver interesse em conhecer é, esse sistema lotofácio sem Coluna, esse curso me chama no WhatsApp que eu vou deixar na descrição, é, e aqui eu vou apresentar mais ou menos alguns conceitos que você vai encontrar nesse curso magnífico né? Muitos alunos já compraram esse curso E no ato da compra do curso também ganharam é, jogos prontos no WhatsApp tá certo? Então é, qualquer pessoa que comprar o meu curso Loto Fácil Sem Coluna Também terá direito aos jogos elaborados por mim criterio, Criteriosamente estudados que sempre dão 11, 12, 13 e 14 pontos em 90% dos sorteios da Loto Fácil. Então acredito que você deve estar interessado certo, em receber esses jogos prontos, porque são jogos bem elaborados, tá certo? mas só terá direito de receber esses jogos prontos caso é, você seja aluno ou membro do curso Loto Fácil Sem Coluna. E claro, esse curso Loto Fácil Sem Coluna ele é um curso diferente de qualquer robô, o sistema que existe por aí na internet, inclusive mentiroso, né? É, eu sou Ismael Lopes Coelho, sou fundador do site Truques de Loteria e quem, quem já viu lá a minha página, do meu perfil, sabe muito bem da minha honestidade dos testemunhos, das pessoas que já ganharam, né? Sabe muito bem é, e principalmente já fizeram o meu curso sabe que é bastante relevante aquilo que eu entrego então não é qualquer porcaria, né? É, eu vou dizer logo essa palavra aqui porque tem pessoas que compram sistemas aí que, que prometem 14 pontos toda semana Como se isso fosse possível E não é possível 14, 14 pontos toda semana com sistemas de robôs é uma pura enganação A verdade é que você pode sim fazer é, 14 pontos muito fácil Mas não como esses robôs te ensinam aí na internet que te enganam Mas aqui no curso Lotofácil Sem Coluna Se você adquirir esse curso é, Você vai realmente ver A Lotofácil com os outros olhos por, E principalmente se receber esses jogos né, Você terá chances absurdas aí De ficar pegando sempre premiações De 11, 12, 13 pontos todos os dias E também 14 pontos aí Com bastante frequência Nem adianta dizer assim, toda semana não, Não existe toda semana porque é, loteria é o princípio da incerteza, poderá ser 15 15 dias, poderá ser uma vez no mês o fato é que o resultado é diferente para cada pessoa porém, é, esse conteúdo do curso mais os jogos prontos são realmente muito magníficos então, é, sem mais delongas, não falando mais do curso, né? vamos falar do conteúdo que eu estou querendo apresentar aqui é, hoje eu vou falar sobre filtros e eu peço que você preste bastante atenção é, para que você entenda alguma coisa. Se você não entender muita coisa, o recomendável mesmo é que você faça o curso Loto Fácil sem coluna, para que é, você né, se aprofunde nesses conhecimentos que são necessários para você ganhar na LotoFácil. É, principalmente no e-book que eu te entrego no e-mail lá do curso, que é bastante profundo, né, que eu entre nas entranhas mesmo desse sistema, ensino a montar os jogos com essas molduras. Com esses filtros, entendeu? Coisas que... É, pessoas que vendem planilha por aí não fazem isso, pessoal Eles te vendem a planilha por 140 reais Já caem em golpes aí de planilha de 150 reais Diversas que tem aí em canais super famosos Que tem milhares de inscritos, mas não trazem resultado Porque não é a planilha que traz resultado, tá certo? São os filtros, principalmente o fi... Eu vou começar a apresentar aqui o filtro dos ciclos de dezenas ausentes. Presta atenção. Como é que funciona o ciclo de dezenas ausentes? Quando acontece um sorteio da Lotofácil, né? É... Ficam de fora sempre 10, 10 dezenas, certo? No concurso 2329, fechou o ciclo, ou seja, teve um resultado novo e ficou de fora 10 sorteios 10 Loto... é, 10 dezenas que ficaram de fora do sorteio entre as 15 que foram a 1, 3, 6, 7, 9, 17, 19, 21, 24 e 25, certo? Então, essas foram as dezenas que ficaram de fora. Já no, aí no concurso 23, 21, é, 23, 31, algumas dessas dezenas é, que estavam ausentes saíram. tá? Mas outras permaneceram sem sair, que foi a 1 a 6, a 17, 19 e 21. Tá certo? Então, essas dezenas que ficaram sem sair, elas são as dezenas do ciclo de ausentes, ou seja, são dezenas super quentes que podem sair a qualquer momento nos próximos concursos. Por exemplo, no 2132, você já vê que a 01, 06 e 17 já tinham saído no 23 32, tá certo? E a 1921 não saiu que as duas dezenas restantes para sair no concurso 2332. Então, isso aqui é o ciclo de dezenas ausentes. Você pode fazer manualmente, sem uso de nenhuma ferramenta, tá certo? Ou você pode fazer rapidamente nessa né, estatística por meio de uma ferramenta chamada Loteria Soft que eu vou apresentar aqui no decorrer desse vídeo para vocês e que vou deixar também no link da descrição essa ferramenta Loteria Soft já tenho falado em outros vídeos tá do canal que eu sou assinante do Portal Net do Portal Franklin e eu tenho instalado essa ferramenta é, Loteria Soft no computador porque ela é uma ferramenta que funciona no computador ela não tem aplicativo mas ela é super recomendável para você fazer todo tipo de estatística inclusive essas estatísticas aqui ó que eu vou explicar cada uma delas o que são Tá? Tem a estatística do, do, das, do número de dezenas Nas análises né? Do sorteio anterior né? Geralmente sai sempre 9 Que o pessoal diz né? ah, Sai sempre 9 dezenas do sorteio anterior Nem sempre pessoal Às vezes sai 11 Às vezes sai 10 Às vezes sai 7 Então isso aqui é uma estatística bastante interessante tá? E e a estatística também dos padrões de linha, que é os famosos padrões de linha L1, linha 1, né? L2, linha 2, L3, linha 3, L4, linha 4, né? Que a lotofação dividido dividida em cinco linhas verticais e cinco linhas é, cinco colunas, né? Também, né, horizontais na forma do volante, né? Então são linhas e colunas também estatísticas bastante interessantes. Mas meu curso lotofácil sem coluna ele é focado nas linhas, por quê? Porque nas linhas eu revelo os padrões da LotoFácil, né? Aqueles famosos padrões combinatórios, que também é a chave do segredo da, da LotoFácil, são esses padrões combinatórios de linha. É por isso que você precisa fazer o curso, certo? Então, é, existem duas, duas, dois conceitos, né? Existe o conceito de estatística de padrões, tá? E existe a estatística Vou botar aqui para a câmera ficar mais focada A estatística de filtros Então não confunda Ismael, o que são filtros? Filtros é uma coisa Estatística de padrões é outra Você tem que dividir isso na sua cabeça Existe, portanto, os padrões E existe os filtros Tá? Então qual é a diferença? O que é, o que é padrões? Padrões são linhas e colunas Aí são padrões, Tá? E dezenas do sorteio anterior. Que também faz parte de padrões, não são filtros. Certo, Ismael? E o que são filtros? Filtros são é, padrões também, só que desenhos geométricos na cartela que eu vou apresentar para vocês. Tá? Esses filtros eles podem ser pares ou ímpares, números primos, Fibonacci, gêmeas, vizinhas, invertidas. Tem a soma aqui, só que a soma eu não utilizo, a soma, pessoal. Porque é um filtro meio complicado. Você vê que os resultados eles saem variados na soma, né? A soma, ela nunca é, é ela nunca bate 100% igual, né? Então, esse filtro ele é menos importante. O fil, o, eu circulei aqui os dois filtros mais importantes nesses dois ciclos, aqui, para vocês perceberem: as gêmeas e a borda e miolo também conhecido como moldura e retrato, tá? Porque são os filtros mais importantes da tá, lotofácil e é o segredo da coisa do meu curso e dos meus jogos. Então o segredo do meu curso está aqui, ó, na moldura, no miolo, tá? E está aqui nas gêmeas. Por quê? Porque são filtros que sempre saem muitas dezenas e fica muito fácil você fazer. 11, 12, 13 e até 14 pontos com a borda e o miolo. E com as dezenas gêmeas que sempre saem uma ou duas dessas dezenas, tá? Então aqui são, fiz a apresentação aqui básica, né? Das estatísticas dos filtros e dos padrões. E agora eu vou apresentar cada filtro para vocês. É, começar aqui pelo filtro. É esse filtro aqui, ele é os números primos, tá? Números primos. Vocês já sabem, são esses aqui, ó. vou focar em cima ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 Então são essas dezeninhas aí O importante do filtro é que você sempre tem que contar O número de dezenas que sai nesse filtro tá? E lá nas estatísticas, voltando para as estatísticas de novo Vocês vão ver aqui ó, que o número primo vou ver aqui. Ó, sai sempre 6 5, 4 dezenas, em média sai sempre 5 ou 6 dezenas, então ser munido dessas informações Que sai sempre 5 ou 6 das dezenas, então é, você vai montar jogos, entendeu? Baseados nesses filtros, ó Quantas dezenas tem do número primo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então sai sempre 6 dezenas de 9, Né? 7, 8, 3 ficam de fora Então você tem que fazer estatísticas aí de quais dessas dezenas do, do, dos números primos Tem tendência de sair, correto? Aproveitar aqui, ó No curso lá Lotofácio em Coluna Vocês vão receber o maravilhoso livro Lotofácio, livro negro A brecha da Lotofácio que elimina linhas do volante, tá? Esse aqui é o livro principal, onde tem tudo sobre os padrões de linha muito interessante no curso Loto Fácil sem coluna. Vou apresentar para vocês aqui o próximo filtro. E o próximo filtro é o principal deles, que é a moldura, né? Por que, é que eu falei lá que a moldura é um dos filtros mais importantes da LotoFácil? Perceba que a moldura é um quadrado, né? Tipo um retrato. Composto por 16 dezenas. Ó. Vou focar em cima. É... Por que é, que é muito importante? Porque sempre sai moldura 10. Ou 11 ou até 12, tá? Significa dizer que como a moldura são 16 dezenas, tá? Obviamente, isso é uma informação de ouro. Presta atenção. Se você escolher 10 entre essas dezenas aqui, ou 11 ou 12, você terá grande chance, em poucas apostas, de fazer 11, 12, 13 pontos. É por isso que eu digo que não precisa de muitos jogos para você fazer 11, 12, 13 pontos. Se você usar... O filtro de moldura o, A moldura com o retrato Que é o próximo filtro que é a mesma, a, O retrato é isso aqui ó. É, a, é o miolo São essas dezenas brancas que tem dentro Aí eu vou adiantar, nem vou apresentar o que é o retrato para vocês Tá, já vou aproveitar logo Vou fazer logo Porque a, a, o miolo é isso que tá no meio São essas dezenas do meio Então sempre sai 10 e 11 dezenas da moldura E algumas dezeninhas do, do retrato Então se você souber combinar a moldura com miolo, corretamente, você tem muita chance de pegar 14 pontos fácil. Mas é claro que para montar essa combinação de moldura com miolo, é, você precisa ter né, tanto o um conhecimento de estatísticas de padrões de linha, como também precisa ter é, noções de estatísticas né, das dezenas que estão saindo, das atrasadas, das frequentes, etc, etc. Então, não é só, ah, vou pegar aqui qualquer dezena, é, do, da moldura e do miolo e eu vou ter aí 14 pontos na lotofácil, não, não é bem assim você tem que terá que fazer uma análise aprofundada, entendeu, de cada dezena dessa da moldura e de cada dezena, né, obviamente, do miolo, tá mas não se preocupe que lá no curso eu ensino tudo isso tanto a parte das estatísticas como também a parte dos padrões de linha é um curso muito bom, muito bacana, tá então, lá eu ensino a montar os jogos. E também, claro, os jogos que eu entrego no seu WhatsApp são baseados né, nesses critérios. Tá aqui, ó. O é, filtro do retrato, né? O miolo, não vou me prolongar sobre isso para o vídeo não ficar muito longo, que já está muito longo. Tem o filtro é, da das invertidas que eu não utilizo porque são filtros que demoram, que não é que demoram a sair, é porque sai poucos, poucas dezenas esses filtros de invertidas, ele sai muito pouco, sabe? Exceto a dezena 1 ou 2 que sempre sai direto, constantemente. E qual é a dezena que mais sai? É a 01. Certo? Se a 1 não sair, a 2 sai, mas é certo que uma dessas duas dezenas elas sempre vão sair no sorteio da Lotofácil. Então, a única Dezenas que se aproveita do, do, do filtro de invertida são essas dezenas aí, a 01 e a 02. Pronto, as gêmeas aqui também, aquela tá marcado lá no ciclo, né? As gêmeas são as dezenas mais importantes. Por quê? Porque sai todo sorteio da lotofácil Sai uma ou duas dessas dezenas. Então tá aqui, ó: a 11 e a 22, ou vai sair a 22 ou vai sair a 11. O fato é que todo sorteio da lotofácil vai sair uma dessas duas dezenas. Então é muito importante. Também esse filtro é e por último, né? Tem, temos aqui mais dois filtros. Um, esse aqui é o Fibonacci. Eu também já utilizo ele porque ele sai bastante. Também são as dezenas 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. E é um filtro também que você tem que fazer estatística, né? Muito boa. Que nem eu falei lá no, no link do vídeo aí abaixo, eu vou deixar o link para você quiser, né? É, com, é, assinar o portal NetSort e ter essa ferramenta Loteria Soft, ó. não é só esses filtros aqui que vocês vão ter é, estatísticas não, vocês vão ter estatísticas dos filtros, dos padrões, de tudo que vocês pensarem, imaginarem, poderão conferir apostas, poderão fazer tudo que vocês quiserem fazer, então é muito legal essa ferramenta, ela é completa,